Itens do jogo. Tá, deixa eu ver o que tem aqui. Tem a prisão, uma casa e a escola. Tô, mano. E aí? A casa pode ser, se não for a mesma. Casa, eu acho que é a mesma, é de field. Pode ser, então, a prisão. Prisão. Uhum. Coloca uma máscara que ninguém vê, mas vocês acham que a gente não faz isso? <risos> Mas tinha umas fitas assim, quando você sai do stand sendo de máscara. Ah, mas tinha... alguém que já tá sai somando, do… Já, não, não, alguém sai de um stand com uma máscara, todo mundo sabe que é alguém que não quer ser visto. Pronto, todo mundo vai ficar seguindo. Do mesmo jeito. Pô, oh, eu queria muito fazer um cosplay um dia em, em um evento. Vou tentar, mas é porque é muito Ah, legal. cosplay em evento é da hora, mano. Eu queria fazer também. Bora um dia fazer? Eu, eu, eu penso em talvez que um dia... Que faz, mas né? eu não vou avisar ninguém que eu tô fazendo. Seria uma muito foda, velho. É? Mas exatamente, eu quero só ir pro caso do cosplay. Não por eu ser eu, entendeu? É, então... Esse tá é bem. o ponto. Esse é exatamente o ponto de eu fazer o cosplay. Esse é o ponto? Uhum. É? Já volto. Voltei, voltei. Mano. Fala. Vai tomar no cu de vou. café de delivery. Vai ser até... Tipo você. Vai se fuder. Eu não faço isso. Mas tá com fome agora. Tô, eu pedi já. Você tá pediu o quê? Pedi um hot churro. Só um? Isso <risos> <risos> é incrível. Não, vem, deixa eu ver quantos que vem. Uh, vem... Uhum, 27. Uhum. Boa noite, CB. 27? 27? 27? 27? Fala em game, meu deus do céu É que eu comi, eu comi meio tarde, então Tô de boa Comi meio tarde, eu tô de boa Tá, você que vai ler o briefing agora Ai caralho A equipe deve Descubrir um evento E peça fantasma de caçar Com o crucifixo Encontre evidências do Paranormal com o MF. Margaret Clark Não sabemos se... Agora é sempre assim, né? Não sabemos é, se... Eu é, eu que acho que o profissional... Um... profissional é assim. O PK virou documentário do History. <risos> é isso, é isso. Do Richard. Richard. Tá fora, hora, cara. Onde você tá indo? É logo. Mano, pororoca Você so pegou a chave? Mano, ah, Ai. Ai, me travei isso, Melissa. É isso, mano. Você tá pegando o espírito da coisa, Melissa. É isso. É isso. O que é isso? Você estacionou? <risos> tá <risos> estacionado. O boneco do shift anda mais <risos> rápido. Anda. É isso, Melissa. Você sabe exatamente. Quando pedem, não <risos> façam Que estranho essa porta que abre por fora Mano, é muito estranho a porta que abre por fora, velho É muito estranho, mano Para com essa porra Mano, tá frio em tudo, velho 3 graus aqui 8... Tá, 3 tá aqui, aqui fora não tá 3 Aqui dentro tá 6. Será que aqui nesse lugar já? Aqui tá 3. 1. Um. Aqui tá 1. Um. É aqui mesmo. É aqui, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. 6. Aqui, aqui. Ih, subiu, desceu. De... Um. 1. 1.9. Falar mais uma vez, eu mergulho nesse seu cu, mano. 2. 4. 1. 5. 4 3 2 1 de novo 2 0.2 ah, Não, estou ouvindo você, estou ouvindo você zero. 0 0.8 4 2 2 Mas é o quê? Eu acho que não dá nada não, Eu acho que ficar aqui tipo... É porque por aqui tá 0, 7 2 Watercooler. Menos um, menos um. Menos um, menos um, menos um. É isso, é aqui G -g. mesmo. GG. Tá, G -g. é frio, é frio. Bota aqui então, ó. O caderno aqui. GG. GG. Tá, eu vou lá pegar mais coisa. Sempre falo. Hoje eu não falei nenhuma vez. GG. Okay. Ah, Pronto, falei uma. Calma Vou morrer Por quê? Deu pipi Deu pipi, que nojo Pipi nossa, pior que eu tô macio de sono também, mano. Vamos. Eh. É, vamos. Vamos. Não. Isso. Não. Calma, apaga a luz. Pera. Pera, pera, pera. Pera! Acho que muda. Ó, oh, fica parado. Pera, apaga a luz. Tô procurando. Mano, eu juro que eu ouvi alguma coisa. Digitar, eu tô ouvindo só. 3 aqui. 3, OK. Ih, ri aqui. E fechou. que isso foi horrível, Não, não assinou o livro, né? Você não ouviu não. Eu ouvi o é. muito alto. Pra mim foi de mais baixo. Medo, medo. Calma, calma. Caderno põe 4. Mas tem o caderno, já o caderno já tá no lugar, Bom, Não, mas já ele tava aí. Tava. Dá pra trocar com Deus, mano. Ficar com Deus. Não tem vegetal. Não Deus tem. Degetal, tá, não Deus. tem. Eu vou ver se tem orb, mano. Porque frio já tá. Ixi, quanto, quanto? Três. Três, três. Vegetal não tem... vegetal. Ah. Oi? Cinco. cinco. Cinco, cinco? Beleza, cinco. Então, frio, vamos ver se tem orb. uma foto e acabou que contou como uma interação. Aê, é boa. <risos> Olha, só falta um. Crucifixo. Só falta crucifixo. Falta o quê? Crucifixo. Tem orb? Será? Será? Um o que, que será que pode ser? Vamos ver. Deixa eu ver se o que pode ser. Vai. Uh, Spirit box não. Impressão digital pode ser. Orb pode ser. É isso. É impressão ou orb? O resto não. É impressão ou orb? Orb até agora nada e impressão eu não vi naquela hora hum e agora hein e agora e ópio impressão os dois a gente não viu pk Mimiu, mimiu. Eu tô muito macio. Cê tá macio. Pra cacete. tá macio. Tá, ó. É, crucifixo você né? leva. Eu vou ver se tem impressão, porque o orb não, não deu até agora. Vamos ver se tem impressão. Vou levar uma cruz também. Tem mais cruz? Não tem mais cruz. Hum. Uh. É o beat do mano Phelps. Ô, mano. Oh, tô com muita vontade de jogar beat saber e... Fuser, mano, mas eu tô muito, com muito sono Então hoje não vai rolar, talvez amanhã Depois do Amanhã hoje, né Depois, antes do Blooms, tenha ou, No caso, o Beat Saber E sexta-feira vai ter De tarde uma live com o João Vai ser de tarde, na sexta A live de Clone Hero com o João Vai ser umas 3 horas que eu vou começar Ok? Umas 3 horas eu começo De tarde mesmo que que é que você falou? Que que você falou? Eu tô. tô... muito macio. Eu também. Acho que é porque eu acordei muito cedo. Nossa, ali. mas eu tô realmente muito macio, tipo, com muito sono. Eu também tô. Mano, mas eu não acho nada, mas não assim tem isso. impressão digital, velho. É, eu acho que eu vou fazer só mais esse mesmo, viu? Como assim? Eu acho que eu vou fazer só mais esse e dormir. Você tá muito cansado. Eu, eu tô... <risos> Mas eu realmente faço 3 horas de live hoje, sério. Mas tudo bem, ué. O que que tem? Começou... Começou é às 11, porra. É verdade. Às 11 e meia. Então, tudo bem. Eu só tô, tipo, com tudo muito bem, sono. <risos> Também, velho. Não vale a pena continuar uma é live com chegar. tão cansada. A gente fica conversando. Ok, ok. De boa. Por mim suave. É que não faz sentido pra mim continuar uma live com... tão cansado, sabe? A produtividade como... vai, vai muito tarde, vai muito vai muito, tarde, vai. Vai muito merda. Mano, não tá aqui, eu acho que é o Orb mesmo, o que, que você pode fazer é ficar andando com a câmera enquanto eu procuro lá. Eu tô olhando o Orb aqui. Ops, tirar uma foto sem querer. Tá vendo a Orb? Que eu pego aqui a câmera e fico andando. Não, você pode ficar andando se quiser. Quando você for ver a Orb, avisa. Quando é que a sua respiração me atrapalha? Você tá vendo orb? Não. Não, como. Não! Você tá quase. tá vendo? tá na. Tá na trailer? Eu tô na van. Tô vendo você andando. Ah, nada até agora. Pera aí, eu acho que tá sendo ataque. Tá mesmo. Puta mesmo. Vou morrer. Calma, calma, calma Calma, calma, calma Na janela. Mano, eu, que eu, que eu tô eu aqui fantasmicos na câmera. Você viu que eu deixei a câmera mirada pra, já, pra, pra escada? Eu vi, eu vi que o fantasma. O sala que você passou cara? Mano, certeza? nossa velho. Tá, eu tô com a câmera, eu tô com a câmera aqui, pera. Mano. Pera. Vamos ver se. Você tá, tá. olhando? Vê, vê se tem orb. Olha. Vê, vê se tem, vê se tem. Tô andando aqui no escuro, no escuro pra não te atrapalhar. Tá bom. Nada até agora. Nada. Eu vi um orb. Para, cê... fica. Onde tá o negócio de visão? É, tá, tem orb sim. Tem orb? Tem orb? Tem. Boa, moleque! Espectro de assombração. Como assim? Como assim? Ué, você não pegou a MF5? Peguei. E é temperatura baixa. Então é MF5, orb e temperatura. É espectro. Entendi. Deixa eu ver o que que tem que fazer. Não deu. Ah, tem que colocar melhor lá. Tem mais crucifixo aí ou não? Ah. Não, não tem. Ué, mas outra vez a gente tinha dois. Você não colocou? Botei, só que não foi. Ah. Ah. Ah. Então vamos lá, vamos ver o crucifixo. Vamos então, vamos. Ainda tem que pegar algum item. foto. Tá. A animação. Nossa, a gente tá maciosaço. Vocês que tem que acordar, gente. O cheque tem que acordar. Não é... É assim, entendeu? Não é assim, não. Mano, como que a porta desse lugar abre pra fora, velho? Como que surgiu o conceito de porta, né? Oh, tava aqui, ó. Bota onde tava o... O orb? É. Onde que tava, você falou. Perto da e placa eu... aqui? O conceito de porta eu, eu acho que primeiro Pessoas começaram a Ah, é como se, eu acho que eles viram Baseado em caverna, sabe? Caverna tem uma entrada Aí eles primeiro fizeram a entrada ali, Aí tipo Bizarro, é um negócio Não. que abre e fecha Tá ligado? Então, aí eles começaram Provavelmente a fazer Alguma coisa que tampava completamente Tipo, fazia uma parede E você tinha que desfazer ela depois E, e, e isso é muito trabalhoso Nossa. Eles tentaram fazer alguma coisa que consiga fazer e desfazer a parede Nossa. de forma mais fácil. Porque isso, e querendo não ou não, louco. a porta querendo ou não é uma parede quando tá fechada, Eita, entendeu? Que louco. Faz sentido, faz sentido. Aí eu não sei como que foi a, o processo, não. Por quê? Mal? pedaço de pau, velho. Ah, cara. tá. O então, mal. É porque provavelmente eles pegavam umas madeiras e tampava tudo. Mas aí ficou tão trabalhoso ficar colocando e tirando tudo. Que eles tentaram fazer tipo uma parede móvel. Pedro Teorias, é isso, é isso. Já pensou um lugar que é uma grande hum, Uma grande é cu. Uma porta. Todas as paredes são uma porta? Sim, enorme. Oi, oh, ia é legal. E aí é tudo, nossa. Você não, eu não me sentiria meio inseguro. Eu queria muito fazer um personagem em algumas. Vamos série, ver se valeu. Vamos lá, ver se valeu. De comédia, sei lá. Que ele, ele vai em todas as corretoras de aluguel de apartamento só para ir ver como que é o apartamento. Ele nunca compra o aluguel. Ele só vai lá para ver. Mas eu falei ele isso para você. Eu falei, eu tive essa ideia. Mas eu falei pra você, ah, é o PK eu falou que. Eu falei go... isso pra você. Não! Eu falei pra você que é super de boa você ficar vendo um monte de imóvel sem mas você é querer comprar. É eu, que eu gosto. Sim, mas eu falei, por que, que você não. Não, ainda não valeu. Ainda não valeu. Mano, puta que pariu, por que, que não trouxe três Crossfruits? É, eu que pergunto, eu coloquei isso aí. Você que pergunta? Foi eu, eu, eu que pergunto. A cabra caiu. <risos> Puta merda, tem duas fotos nessa aqui, vai se fuder. Tô falando aqui que é de boas pra você, mas pro corretor é uma porra. Será que o corretor não ganha por, tipo, só te mostrar? Claro que não, né, Felp? Vai, te, vai, te, vai ganhar por nada? Claro que não, né, Felpão? É verdade, é verdade. Minutos pra eu, pra eu chegar na comida, então acho que você eu... explodir. Não, vai um pouquinho, um pouquinho, só um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, só um pouquinho. Quando faltava. Quando faltar um minuto, aí você sai. Tá bom. Vamos. Faltou. Faltou um minuto? 3 minutos. Calma, gente, calma. Eu gostei da placa. O que tá escrito? Cuidado, otário lendo. Morroida no Drude. Morroida. Acho que a gente não vai conseguir tirar foto dele, não. Acho que não, velho. Vamos embora. Acaba. Vamos, vamos ficar conversando. Vamos, vamos, vamos, vamos. Eita, porra, eita, eita. Aparece aí. Só para ver o um negócio, Ele chegou, chegou, chegou. <risos> Fiz um book dele, pronto. Tá, eles. Vamos ver, vamos ver se é espectro. Eu acho que é. Acho que é. Tá, eu vou ir na van. Eu vou tentar correr hein, na van porque eu tenho que descer lá. Corre, vai então, PK, corre, vai. Corre, Tô tentando. Corre, corre, vai, vai, vai. Você colocou espectro, você colocou espectro. Você colocou espectro. Mano, colocou mancha. espectro. Ele não colocou. Eu vou clicar, foda-se. Ah, você não colocou, né? Que pena que a gente pode falar, né? Ela vai carregar AGORA! Ainda vai aparecer aqui a é Spectre. Spectre, Spectre. Certão. Sai do jogo. Chega.